Então vamos lá para um vídeo que eu não vou editar. Eu acho que a única coisa que eu vou editar é que eu vou colocar o celular aqui na tela numa parte que eu preciso mostrar para vocês, uma situação que, meu, não dá. Realmente eu não sei o que passa na cabeça desses motoristas. E é o seguinte, nesse vídeo sem edição eu vou falar para vocês tudo o que passa na minha cabeça referente a essas manifestações, tudo o que eu vejo referente a o porquê que é feita essas manifestações e... O resultado delas. O porquê que nunca dá certo. Infelizmente, nunca dá certo. E se você duvida, acessa aí o seu aplicativo de passageiro, da Uber. Você vai ver quantos motoristas estão online na região que você está ali. Imagina o decorrer das regiões, quantos motoristas não estão ali. Aproveitando que tem muitos motoristas... Muitos não, vou dizer que nem menos de 10% dos motoristas estão em casa com o aplicativo desligado porque essa é a realidade, muitos motoristas aproveitam essas é, paralisações para poder levantar um dinheiro ali, aproveitando que tem alguns que desistiram ali, que estão parados em casa, eles estão aproveitando a alta demanda dinâmico e tudo mais para poder ali fazer o dinheirinho, poder pagar as contas. O que eu não... assim, na questão de pagar as contas, eu... Eu, particularmente, não acho errado Também não sou a favor desses motoristas Que vão falar que vão destruir carro Vão tacar ovo Vão atacar pedra Vão bater no motorista, meu <risos> E eu, sinceramente, sou super contra esse tipo de violência Mas eu entendo que tem motoristas que precisam pagar as contas Precisam é, pagar alguma coisa Mas tá numa situação feia Não tem dinheiro nem para levar comida para casa Mas aí eu te pergunto Será que esses motoristas... Não descanso? Trabalha realmente 7 por 7? Ele trabalha toda semana 7 por 24? Será que não tem um tempo para descansar? Será que não poderia ter se organizado para nesse dia 17 agora, sei lá, se ele folga no domingo, pegar a folga desse domingo e folgar no dia 17 agora? Será que realmente não tinha como? Pois é, infelizmente cada um por si nesses aplicativos. Não tem como a gente organizar manifestações. Podem ver que diversos canais aí no YouTube, há um mês atrás, duas semanas atrás, uma semana, ontem, muitos canais falaram sobre essa paralisação do dia 17. Eu, particularmente, não fiz nenhum vídeo referente a isso. Estou fazendo hoje, porque estou vendo o resultado, porque eu já sabia que o resultado seria esse. Infelizmente, os aplicativos eles vão sempre cagar e andar em cima do motorista porque pode ver os motoristas não são unidos não adianta a gente marca a manifestação e acontece que os próprios motoristas acabam com a manifestação. Ou até mesmo, pensa comigo, a gente paralisa hoje, dia 17, e acontece que na manhã volta tudo normal. Do que, que adianta? Você acha que vai acontecer do aplicativo falar Olha, ah, eles pararam lá, o nosso faturamento diminuiu ali 5% Ou nem isso, porque podem ver que tem diversos motoristas que estão rodando Então não mexeu em nada, o motorista apenas perdeu dinheiro por não trabalhar nesse dia. É isso que acontece. Infelizmente, essas manifestações elas são praticamente todas formadas por sindicatos, pessoas que querem se autopromover, que querem fazer com que o nome deles seja um visto em diversos grupos, porque podem ver que a maioria dessas chamadas de manifestações está lá o nome da pessoa, está o sindicato, lá na, nesse panfleto aí ou, ou nesse comunicado de manifestação. Então é tudo para se autopromover. Mas beleza, Lucas... A gente sabe que nunca vai dar certo esse negócio de manifestação. O que, que a gente pode fazer, então, para reivindicar aumento de tarifa, reivindicar melhorias de segurança, reivindicar porque o combustível, como a gente pode ver aí, está quase seis reais na maioria das cidades aí. O que, que a gente pode fazer para, pelo menos, ajustar ali, para a gente não pagar para trabalhar? Olha, eu, sinceramente, não sei. No quadro atual que a gente está... É, os motoristas, eles não estão nem aí, estão aceitando, pode ver. Olha só, eu vou abrir aqui meu aplicativo, eu vou mostrar para vocês quantas pessoas no meio da manifestação estão trabalhando com Uber Promo. Eu vou abrir aqui, olha só, só um minutinho que eu estou abrindo aqui, eu vou colocar aqui do lado, ó, ó, Uber Promo. Olha só quantos motoristas estão trabalhando com Uber Promo. Esse é o aplicativo de passageiro. Esses carrinhos que estão aqui na tela são motoristas que estão online. Aqui, ó, Uber Promo, olha lá. Uber Promo, quantos carrinhos que estão disponíveis? Ó, X. Olha quantos carrinhos que estão disponíveis. Hoje é dia 17, a gente falou por diversas semanas atrás sobre essa manifestação. E acontece aqui, ó, ó o resultado dela. Existe uma forma da gente poder, pelo menos... Incomodar os aplicativos mostrando a nossa insatisfação. E eu acredito que seja a mais viável que todos podem fazer. Ah, não posso parar hoje? Tá bom, mas pelo menos faça isso que eu vou mostrar para você agora. Olha só, vamos abrir aqui a Play Store. Vamos abrir aqui a Play Store porque eu quero mostrar para vocês. A bateria está baixa do celular. Vamos abrir aqui, vamos colocar aqui o Uber Driver. Esse aqui é meu outro celular que eu quero mostrar para vocês Que vocês vão fazer exatamente isso Que eu vou mostrar aqui, ó Tá vendo aqui, ó A gente abriu aqui o Uber Drive Eles estão com a nota 3.1 né, 3.1 E a gente vai fazer isso aqui, ó A melhor manifestação que tem, ó Dar uma estrela Escrever uma resenha Vamos colocar aqui, ó Tarifas Defasadas É com Z ou com S? Não lembro Colocar com tarifas defasadas há anos. Combustível muito caro. Estou pagando para trabalhar. Pronto. E aqui ó, postar. Pronto. Essa daqui eu acredito que seja a fórmula, pode ver aqui. Vai ficar o meu comentário aqui. E eu acredito que essa seja a melhor forma da gente se manifestar, se manifestar, né? Porque parar não adianta. Não adianta. Infelizmente, a nossa classe não é unida. E se você realmente tá parado hoje, eu dou realmente os parabéns para você. Porque isso mostra a sua união com os demais motoristas. Mas, infelizmente, os outros motoristas que estão aí rodando não estão nem aí para que a nossa classe venha a ser beneficiada com aumentos de tarifa, segurança e etc. E esse é o vídeo de hoje. Eu queria realmente trazer um vídeo aqui mostrando ó, telinha do aplicativo serinha, não tem nenhum motorista rodando, parabéns a todos, mas este não é o caso, infelizmente. É uma pena, mas espero você em um próximo vídeo, tá bom? Até a próxima!